Uma coisa é fato, assim como as coberturas eleitorais, as posses presidenciais também são uma tradição na tela da conexão, e em 2023 não vai ser diferente. Por isso, no dia 1 de janeiro você não pode perder, ao vivo, a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, uma cobertura completa de tudo o que vai acontecer, com comentários e dúvidas respondidas por jornalistas de renome. 27 representantes de diversos países estarão presentes. Também no mesmo dia da cerimônia acontecerá o Festival do Futuro, show musical que se estenderá ao longo do dia, e a conexão também vai estar lá para mostrar. No palco estarão presentes Aila Alessandra Leão Aline Calisto Baiana System Chico César Loves, Dela Cruz, Brinca Barbosa, Duda Beat, Ellen Oléria, Fernanda Takai, Fernanda Abreu, Fioti, Flor Gil, Francisco é Ombro, Gabi Amarante, Geraldo Azevedo, Jalou, Jardes Macalé, Juliano Madeirada. Caê Guajajara é Kleber de Lucas Luedi Luna Leone Margarete um Menezes um Maria Rita Martinho da Vila Odair José Pablo Vittar Paulo Miklos Salgadinho, Urias Valesca Popuzuda Zé Ibarra Isélia Duncan Não se esqueça Dia 1º de janeiro, só aqui. Quero ver furacão. Agora sim, o dia chegou no fim.